Vocês amaram as últimas versões não virou quadro fixo aqui no canal Com o tema festa de final de ano, Natal e Ano Novo Mas ele adianta que são dicas pra looks que você vai usar no final de ano E o resto do ano inteiro pra garantir o seu dinheiro e fazer valer, não é mesmo? Inclusive, gente, queria dizer que eu tenho uma boia de Flamingo E já muitas fotos com esse negócio aqui Porque foi caro, se não foi caro, não foi investimento Tô Tanto de foto que eu vou fazer com esse bicho aqui, vai valer a pena Eu tenho a criança pequena, porque agora eu uma boia de Flamingo Enfim, vamos ao vídeo Amigas, agora para receber o conteúdo novo aqui do canal, além de estar tá inscrito e ativar as notificações clicando no sininho Tem que dar like nos vídeos o YouTube entender que você interage com esse canal e quer receber os próximos conteúdos Então para não perder os próximos vídeos que estão incríveis, já deixe seu like agora no comecinho do vídeo E vamos começar o garimpo pela Marisa A Marisa eu passei lá, tá com muita roupa branca, preta, prata, lurex, brilhosa, paetê. Achei um estilo mais básico, com algumas pérolas também. Renda vai estar super em alta agora no ano novo e continua para 2018. E vermelho e branco, como sempre, super em alta. Eu escolhi esse vestido porque eu vi ele no manequim e achei que ficaria estranho no corpo, mas quando eu vesti ficou lindo. Ele tem uma marcação na cintura que vai definir um pouco mais a cintura. Achei muito bonito e dá pra usar no resto do ano também. Assim como esse opção vermelha, pra quem não gosta de roupa muito justa, que é uma opção mais folgadinha. Tanto pra passar na praia se for usar o ano novo com vermelho, não tem problema nenhum, gente de usar outras cores no ano novo, tá? Desapega desse negócio de tem que usar branco. E aproveitei para fazer uma opção de look para vocês, para quem vai passar as férias na praia, para quem tá de férias, vai passear, vai para o um look confortável estiloso, hot pants não sai de moda e eu amo esse estilo de look de t-shirt com jeans, combina com tudo. Ah, e tinha a opção também de você montar o seu look com a camisa e uma saia. E fica parecendo um vestido. Achei bem estiloso. A Riachuelo, pra mim, foi a loja que tinha mais opções de looks de festa pra Ano Novo, Natal, Final de Ano, Réveillon, todas as ocasiões. Tinha muita coisa em brilho. Em Paitê, se tá procurando brilho, vai na Riachuelo. Tem muita coisa com esse estilo mais de festa. E tem as opções básicas também que eu amo, com regatas de 29, de 59... Aquele precinho camarada que a gente gosta muito. E eu gosto da Riachuelo porque tem a opção de looks mais mulherão, mais pra festa. Como opção mais dia a dia também. E dá pra reaproveitar as roupas ao longo do ano. E tem a opção de roupas de looks plus size, tá? Pra quem procura looks de tamanho maior, tem na Riachuelo também. E lá tinha muita opção de brilho. E pra sair da mesmice de brilho de prata, dourado e branco, tem várias opções de paetês coloridos também. Vermelho. Gente, tudo de brilho tem lá na Riachuelo. Vale a pena dar uma conferida. E tem as opções normais também de looks fora do ano novo. Essa opção eu pensei pra quem vai trabalhar, quem vai passar o ano novo com a galera do trabalho, numa confraternização, um look mais social, mais chique. Mas que você pode, com toda certeza, usar esse mesmo look ao longo do ano, trocando as peças, fazendo outras combinações. Então é um look que vale o investimento para reutilizar em várias outras composições. Essa opção é para quem vai passar na praia ou numa festa mais chique. Ela tem esse tecido que parece uma tela por cima, rendada E por baixo já vem esse vestidinho branco coladinho também. Essa é uma opção para quem gosta de brilho, mas não quer ir pro clichê do branco, prata e dourado. É um paetê colorido, um tipo de vestido tubinho, fica super classudo e chique, com salto, fica lindo. Mas com rasteirinha também dá super para usar. Esse eu achei muso demais, um escândalo. e mim ficou de na lateral porque eu tenho um pouco seio. Mas é bem cara de ano novo e de festa, de praia. Bem chique, combina tanto com rasteirinha quanto com salto. Eu amei esse look. Essa é a opção para Natal, você tem duas opções de usar com a golinha fechada ou a golinha aberta, que dá um estilo diferente. Também usaria na festa de trabalho, numa festa em família, um look mais social que você pode reaproveitar ao longo do ano usando no seu trabalho normalmente. Esse vestido branco eu achei ele bem classudo. Eu também usaria ele na praia com uma rasteirinha ou em ocasião de festa mais chique com salto alto. Super combina e modela com corpo demais. E tem mais opções também lá na Riachuelo. Ah, as horas que eu tô mostrando pra vocês foram todas do Shopping Bela Vista, tá? E tem muita opção de shorts também, com pedraria com aplicações, jeans preto e branco. Lá tem muita opção de bolsa e eu compro bastante óculos lá também. E falando em final de ano, sempre tem a ver com verão, praia piscina Lá tem muitas opções de biquínis. A maioria dos meus biquínis são da Riachuelo. E tem sempre, toda semana, coleções novas. E vale a pena dar uma olhadinha também na área de academia, que tem muita coisa boa. Lá no Bela Vista tem essa loja sintetiza, que é tudo por R$39,99 a loja inteira. Sempre vai variando o preço, mas é sempre baratinho. E a C&A tava com coleção muito boa também de looks, mas eu achei uma pegada mais... Ano novo na praia, sabe? Não vi tanta coisa de chique, pedraria, brilho. Então se você quer uma coisa mais básica, mais solta, mais voçante, vai na C&A. E esses sapatos são os que eu uso pra pra festa de 100 reais, que eu falei que são incríveis. Tem lá na C&A também. E muitas opções de rasteirinha pra agora final de ano. Com brilho, com pedraria, com coisa brilhosa, mais simples, mais trabalhada. E tudo num preço até ok, de 50, 60, 70 reais. E também tem muita opção de look praia. Já na Renner dá um preço mais salgadinho, mas também tem algumas opções de look de final de ano. Também na Pegada, vou passar no um novo na praia. E aquele tipo de look que você usa no novo e continua usando no resto do ano também. E tem muita opção boa, mas é bom dar uma garimpada porque os preços mudaram um pouco da Renner e dá um pouco mais alto. E foi lá que eu achei minha boia de Flamengo, que eu tanto amei. Tem muita opção de biquíni também aquele esquema, né amiga? Dica boa é dica compartilhada. Se você gostou desse vídeo, por favor, manda pra todas as suas amigas no WhatsApp. Garante seus cumprimentos no final de ano, de amigo secreto, inimigo, de, inimigo secreto, de amigo Goku, todos os amigos que quiser fazer esse final de ano. E eu sei que você ficou querendo saber de onde era a boia, a boia é de Flamingo da Rinner. Foi R$99,00, comprei no Shopping Bela Vista, então já vai lá garantir a sua, porque só tinha 13, viu? Mas eu né, tem outras Rinners também, dá uma procurada aí. Tchau!